Como é que você enxerga esse discurso pessimista da Mercedes, hein? Ah, pobre menina rica, né? Tadinha da, da Me, né? Tá ali reclamando, esses problemas todos <risos> com, a, com a Mê. É, nem parece, né, que eles têm uma grande capacidade de desenvolvimento, de recursos, né? E tudo mais lá em, em Brackley. Eu, eu fico com o meu, meu coração, fica partido quando eu eu ouço essas coisas, mas assim, não, né, eu acho que a, a lógico que a Mercedes está fazendo todo esse, está é, chamando toda essa atenção, porque é, continua errando, né, assim ela é, resolveu insistir nesse, nesse, nesse conceito. É claro que assim, o, conce, o conceito do, do, do Side Pod Zero ele tem muita culpa nessa, na má performance, nessa, nessa performance irregular do carro, mas não é só isso, né? ela tem outras questões. É, o desenho da própria... É, né, o projeto lateral do carro é um problema, é, né, eles não conseguem desenvolver velocidade com o carro, o carro é muito, é, tem muito problema agora na, na parte traseira, né, até o Hamilton e, e, o, e, o, e o Russell falando sobre isso, eles não conseguem encontrar uma configuração que deixe mais confortável, que você confie nesse acerto ali da, da parte traseira do carro, então, assim, tem vários elementos que deixam esse carro cada vez mais complicado e, e de difícil solução e aí no fim das contas o site pode ser é muito restrito né não tem muito mais que eles possam fazer com esse conceito então assim é, ela errou sabe que errou é, e eu vou colocar aí mais uma, uma coisa que é o que me deixa mais chocada de tudo é, assim, mesmo, mesmo, mesmo. Assim, aquilo que eu li hoje e fiquei pensando: não é possível que isso tenha acontecido. Né? Mas é o Adrian, o Adrian Schoflin, né, o nosso chuveirinho, dizendo que, olha, nós já sabíamos antes mesmo de levar o carro para o Bahrein que nós tínhamos errado em, é, em insistir nesse, nesse carro, porque os dados do túnel de vento, olha só, os dados que tivemos no túnel de vento já, comprou, já, já, já, já haviam comprovado que as coisas é, que era todo, totalmente errado, que não ia dar certo, que era um tiro no pé. Sabe, o cara me falar isso hoje assim, não, né? Não, é Então, assim, <risos> eu não sei em que momento da história. A coisa degringolou lá dentro da, da Mercedes, mas me parece que está cada vez mais difícil deles saírem desse, desse buraco. Outro dia, é, o, o Mike Elliott, que é o responsável por esse, por esse projeto, né? É o diretor técnico da equipe, dizendo que, olha, é, nós temos que. Só tem uma, uma maneira de sair desse buraco. É aceitando que, é aceitando que nós não somos competitivos. Sério. O cara fala uma coisa dessa, os caras sabiam que estava errado desde o túnel de vento e agora vem com esse choro, sabe, Se assim, não dá. A Mercedes nesse momento me irrita muito mais do que a AlphaTauri, <risos> muito mais, porque ela tem condição de, né, de de reverter, e me parece que há, uma, há um desvio em algum momento aí que ela não consegue mais é, recalcular a rota, sabe? Quando a gente pega a ponte errada, pega o caminho errado, e aí tem que é, recalcular. A, a, a, a Mercedes simplesmente se nega a recalcular a rota. Então, ela fica insistindo ali naquele, naquele erro, e ao mesmo tempo chorando, sabendo que não vai chegar em, em lugar nenhum. Então, assim, é... A minha questão é entender o que eles vão mudar nesse carro para a Emília Romanho. Porque se eles mudarem é, tudo, menos esse conceito, aí não sei mais o que aconteceria. É possível que não mude nada, né? Mude tudo e não mude é, nada. Não mude nada, exatamente. Ô, Ev, hoje é segunda-feira, <risos> dia de jogo da discórdia, né? Qual plaquinha é verdade, você colaria na testa da Mercedes, se você pudesse? Qual plaquinha? Olha, tem, tem algumas plaquinhas, mas assim, é, eu colocaria... Lembra uma que teve alguns anos, que era caça clique Não sei se vocês ah. lembram dessa. Foi alguns anos... Eu não sei se acho que foi no, no 20, eu não, eu não me lembro. Foi foi, foi... foi... Um desses aí, que a, a menina levou não sei quantos caça-clics. Então, a Mercedes tem um pouco de caça clique então toda essa choradeira é pelo, pra gente clicar lá e e ver o que está o que, que tá rolando carta pro, né? e tudo mais mas é, eu acho que duas caras também pode ser uma boa né nessa nessa questão aí de dela de ficar chorando tanto e tendo tanto tantos recursos assim mas eu acho que eu iria nessas eu não sei que tipo de eu não lembro mais o que que eles colocam de de jogo da, de plaquinha no jogo da discord eu, eu gostei das plaquinhas. Tem, tem o Se Faz de Vítima também, que é uma clássica e fatalmente ah, seria colada algumas vezes é na cabeça também. dela. Né? É, é verdade, verdade. Se é, Faz de Vítima é ótimo.